Olá pessoal, Para quem não me conhece meu nome é Leandro, pra quem me conhece sabe que eu tenho muito medo de filmes de terror Mas eu assisto porque eu gosto e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês dos 5 filmes que mais me deram medo Pra começar essa lista, um filme de 2002 chamado O Chamado Pra quem não conhece O Chamado, o filme conta a história de Rachel vivida pela Naomi Watts Ela acaba descobrindo uma fita que mais tarde ela descobre ser amaldiçoada e quem vê essa fita morre no sétimo dia e no filme ela tem que correr contra o tempo pra salvar ela e o filho eu me lembro que eu tinha 14 anos na época eu morava com a minha mãe com a minha avó, meu pai tinha ido pra Itália e certo dia o meu amigo chegou com essa VHS pra gente ver a noite antes de dormir a gente viu o VHS do chamado o problema foi durante o sono porque a televisão era virada pra cabeceira da minha cama E eu tinha a sensação que essa Maria ia sair dentro do poço Ia sair da televisão e ia me matar, entendeu? E eu tampava a cabeça durante a noite E era um calorão, eu acordei todo suado E foi horripilante essa sensação Outro filme que não pode faltar nessa lista É um filme de 2009 Que se chama Rashmi para o no Inferno Esse filme foi tão engraçado pra mim aconteceu uma bizarrice enorme quando eu vi da segunda vez, que eu já conto já já. Para quem não sabe, esse filme conta a história de Christine Bow. Ela é uma analista de crédito que certo dia ela tenta impressionar o seu chefe para se promover e ela acaba recusando um pedido de empréstimo de uma cigana. E essa cigana se revolta e é uma o botão da camisa dela. Esse filme marcou muito, muito a minha vida. Porque da segunda vez ele eu cortei o nariz, entendeu? Saiu um monte de sangue. Pareceu um filme de terror ao vivo. A melhor cena do filme foi quando a cigana vomita a cara dela, cara. Aquela cena lá me marcou muito. A cigana era um demônio, cara. Ela aparecia até mesmo depois de morta. Outro filme que não pode ficar de fora é um filme de 2013, se eu não me engano, que se chama A Morte do Demônio. Trata-se de uma viciada em drogas que quer, que quer se recuperar. Ela convida os amigos e o irmão para ir lá numa, numa casa antiga. Chegando lá, eles, eles fazem um ritual e o irmão dela e acaba invocando o demônio. Esse filme é muito, muito trash para quem tem medo de exorcismo. Esse filme me deu muito medo, porque eu assisti sozinho uma noite, entendeu? Eu me caguei do medo, mas assisti ele. E tem cenas que me, me fizeram a, abrir a boca, tipo, quando ela corta a língua com a faca e, e, e parte a língua em duas. Aquela cena foi horripilante. Tem a cena do, do, da máquina de prego também, que foi tenso E o final, Arrematador, é um filme que me marcou muito, assim. Agora, os dois filmes que faltam, são dois, baseados em fatos reais, que até me arrepio de, de falar pra vocês, porque eu me caguei do medo, mesmo, de ver esses dois filmes. Sendo o primeiro, que é Invocação do Mal, cara. É uma família que se muda de local e vai pra uma casa... Abandonado, chegando lá, acontecem fotos estranhas com os, me com os meninos, Matomas, no, no... mãe dos meninos, aí ela contrata o Ed e a Lorena e o Warren, que são paranormais, e eles encontram coisas demoníacas na casa, super bem bolado, do mesmo diretor do Jogos Mortais. Ele é muito bom, inclusive Esse filme Foi o pior que eu já assisti Porque primeiro, é baseado em fãs reais Segundo, é tenso pra caramba E dá muito medo Sendo que Uma parte que ele fala assim ó, O relógio para as 3 da manhã Ele fala que é coisa do demônio Quando eu fui dormir Eu acordei às 3 horas da manhã Cara, me perdendo todo Ficou uma semana assim, cara. E tipo... Esse filme eu recomendo muito pra vocês. É um filme muito... Tenso. E o último filme pra vocês... É sobre um exorcismo. Mas é sobre o exorcismo de Emily Rose. Emily Rose... É uma jovem... Que deixou sua casa pra fazer faculdade, no alojamento. Ela é possuída, pronto. E aí os surdos ficam... Mais severos, e ela, como ela é católica, ela concorda que possa ser feito um exorcismo nela. Só que durante o exorcismo ela morre e o padre é processado. E depois disso, vocês têm que ver o filme para entender. Geralmente, todo filme que é baseado em fatos reais e seja de terror, eu tô tremendo do medo. Esse filme não foi diferente, cara, porque pelos relatos que eu vi, a Jennifer Carpenter que. Que interpretou a Emily Rose. Ela foi perseguida por espíritos, diz ela. E... Foi meio intenso, sabe? E eu vi a história verdadeira baseada no filme. É tenso, cara. Tem até áudio da história verdadeira da Emily Rose. A cena mais que me chamou a atenção nesse filme... Foi a hora dos cavalos do celeiro. Aquela... Parte, eu nunca esqueço, cara Foi muito tenso aquela parte Então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado Se você gostou, dê um like Se inscreva no canal E também Deixe nos comentários Qual filme te amedrontou mais qual, Quais foram suas reações Ah, e também Se inscreva no canal da Lully de verdade Porque ela que foi a criadora Da TAG 5 filmes no canal dela tem vários temas, várias playlists de diferentes assuntos, tais como cinema, viagens, livros, filmes, cinco filmes, e diversas coisas legais, cara, que ela fala. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.